Então, apresentamos aqui o um Soft leitor de Tela NVDA. Nesse caso, eu estou mostrando aqui o site oficial do NVDA. É... Então, o NVDA é um Soft leitor de Tela Gratuito que faz a leitura de toda a tela do computador. Ele foi criado em abril de 2016 por dois jovens cegos australianos, como está aqui na foto, que seriam o James e o Michael. E dentro das suas características mais importantes, a gente pode citar a utilização de cinta de voz, que ela possui mais de 40 idiomas, incluindo a língua portuguesa. E a portabilidade ela é flexível, então a gente pode transportar tanto no pendrive como no CD para que seja executado em qualquer lugar sem a necessidade de instalação do leitor dentro do computador. E aqui tem na página própria do, né, deles, eles possuem a versão aqui para dar luz, download de forma gratuita e aí você faz o download e ele vai instalar no seu computador quando você instalar vai estar aqui o programa do NVDA e aí você pode abrir assim que você vai abrir ele vai aparecer já né o barulhinho que nem você tá vendo. E... Acesso NV download Google Chrome Acesso então... NV download então, ele já, vai... Navegação, Marco. ele já vai fazer toda a leitura dentro do que está aparecendo no documento. Então, assim que eu abri o nível dela, ela já começou a ler a página para mim. Fazendo o... a demonstração aqui do documento, vou fazer um documento aqui, um Word, para que eu possa ver a demonstração de como Fomentar que me... a reflexão sobre o tema. Então, conforme eu for colocando um cursor ou mexendo as setas do computador produção de material informacional acessível. Conforme eu vou mostrando as setas, dentro do próprio documento, o próprio software NVDA, ele vai ficar lendo os documentos para mim. Também posso fazer isso de forma contínua, em vez de ficar só aplicando em setas. Se eu com cursor em cima do texto, ele vai ler de forma contínua. Apresentar adaptações e formatações básicas necessárias para produzir materiais acessíveis para softwares ledores de tela. É claro que com cursor a gente utiliza para quem é evidente. Quem é deficiente visual utiliza totalmente as teclas dentro do computador. O programa do NVDA ele possui vários tipos de comando. Então, se eu colocar insert... F12, ele vai ditar as horas para mim. 17 horas e 19 minutos. Então, esse é um tipo de comando que existe dentro da NBDA, entre outros que fazem que eu possa né, é, estar mexendo dentro do próprio documento. Então, se eu colocar aqui e começar a, a fazer a leitura do documento e apertar Ctrl, ele vai interromper. Então, vou exemplificar. Em produção de material Apertei o Ctrl e ele interrompeu a leitura da voz. Então, esse é um dos tipos de comum. Então, é assim que funciona um software leidor de tela. E esse, no caso, é o NVDA.